site de gift Cards. Vamos para o vídeo. Botei um compromisso comigo mesmo aí, hein, mano? Coloquei no título que eu vou pegar o challenge hoje. Nós já tomamos menos 27 na boca, tá? Agora falta 90 Pdl. Hum... Vamos sentindo salve, aí, né? Poderia mandar um salve rapidinho do Amumu combado com o Chele do TikTok. Putz. Consiste em falar. Oxi, bexin, toma linguiça nordestina com a voz do Amumu. Oxi, bichinho, toma linguiça nordestina. A salva eu, Emma, forehead Só não clipa, viu, galera? Deixa mais entre nós Imagina, minha futura esposa vai ver eu fazendo essas coisas na internet, né? Só não clipa, deixa... Psh. Tá, vai ter Samira, Fiora, Milho Putz, embaçada, hein, mano Ó, ou eu pego o Sejuani ou eu pego o Kong, hein, mano Seju com o que fica legal, tá ligado? Agora meu time tá a responsa, hein, mano? Os piques, velho. Mas só não pode fedar o World Game também, né? Kindred é embaçado, hein, velho. Eu tenho um pique aqui contra Kindred, velho. Aqui é o Kong, viu, galera? Tama. Joguei de O Kong contra Kindred ontem eu vi que é uma delícia essa match pro Kong, velho. Muito bom. Pera aí, que eu acho que essa secundária aqui é melhor. Ah, tenacidade não precisa, né? Bora. O que você acha de um Bruno Marrone pra começar o dia chorando? Deixa eu ver... Pior que agora você me deu vontade, hein, véi. você é foda. Caralho, a voz dele é muito pica, né, véi? Esse... Olha ah, lá esse... Ó, oh, pica, velho. Ó, já me marcou, né, Kindred? Safado Mano, eu, não, eu, não, eu acho que eu vou fazer um negócio Eu não vou telar meu campeão Os caras do outro time não sabem onde eu vou começar, véi. Uma, Ah, mas dá pra ver meu boneco ali, né Ah, que merda, dá pra ver meu boneco no minimapa, mano Ó, me escondi aqui, agora não dá pra me ver não, né Aí, ó Acho que eu vou startar no bot, hein Ah, não dá pra enganar, não, mano Vambora Pô, oh, queria um lixo, hein, jecão Aí é foda, hein, mim Ai, meu Deus, eu tinha que tá lá? Eu tinha que tá lá? Tinha Pegava aqui, eu se eu tivesse lá Vai lá. Se ficar, vai morrer, hein, milho. Ficou, morreu. Mete o pé, dog. Vai embora. Completa aí. Mano, por que o que meu Jax tá 0/3, mano? Por quê, mano? Aí quando eu caio contra o Nick Link, ele fica 10/0. Aí o meu Jax fica 0/3. Nos dois minutos. Ó, o Gank Mid, Victor! Olha o Gank Mid! Beleza, garoto Ó, eu tenho pressão, bot vocês concordam, né? Que que eu vou fazer com essa pressão? Nice, Victor Você é bom, mano O cara tá cacetando o Aurélio Sol, hein, mano Que pica, velho Ah, mano, meu top tá sendo daivado, hein Como? Esses mono no Kindred do Chat Alguns são paraguais porque a marca dos Kindred, depois do nível 1, dá pra manipular. Tem mais de 2K de jogos com esse boneco e dá para você escolher o lado que vai nascer. Por que, que a minha Zed morreu, galera? O cara morreu pra torre, véi. Bora, Vitão, bora, Vitão. É, o... é isso aí, Vitão. Vambora. Beleza. Ai, quase que mata, hein? Nossa, você aqui é sacanagem, hein, galera. O campo bot pra eles morrerem, véi. E aí, Zé, E aí, Zé? E aí, Zeri? Aqui, Zé. Aqui, Zé. Atrás do C, rapaz! Morri. A karma não me viu, velho, pra me dar peel, velho. Uma hora ele morreu, pelo menos, é. Pô, dei gold Salve pro cara. King. Acho que a Kindred tá lá, mano. Vou conferir. Ó, oh, tem fruta aqui, bebê. Dá B não, paizão. Dá B não, paizão. Puta merda, eu tô fazendo dragão. Beleza. Nice, Jungle Gap, mano Os dragão é nosso Devo ter perdido o Golem Vou perder o Red daqui a pouco pra Fiora, né, mano? Fiora tá ganhando top e tem que aceitar, velho. O meu coração Puxa o Wave, puxa o Wave, puxa o Wave Wave, wave, wave, wave, wave Wave, wave, wave Ai, se porra Caralho, bot lane pica, velho. Ai, se caralho Lá em cima tá ruim, mas aqui embaixo é todo nosso. Da minha vida Flasha mesmo, viu, que eu tô de palhaçada, não Nice, hein, galera, eu tô mal afogado Por que você não me saber, meu amor? O pau vai torar agora, viu, galera, na timeline É nesse Drake aqui, ó, o pau vai torar, mano Pesado, véio. vai ser pancada a próxima luta, velho Nice É agora, viu, galera, a hora da verdade, velho Vamos, galera, caralho, joga! Nossa, que jack-spawn, velho! Nice, velho. Pô, foda que Fiora é muito forte, cara. Mas eu fiz o que dava. E vocês viram a cura do Ruptor? Que roubado, mano. O teclado foi com Deus? Não, que isso, pô. O tecladinho tá de pé. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah, mano, e eu que fui limpar meu, meu guarda-roupa, mano. Mas minha mãe, nós pegando as roupas, véia, né, do ano tal. Pegando coisa, limpando, achando um negócio. Achei umas cartinhas, mano, que um subs da live já mandou, tal, revendo. Aí eu mexendo, futricando. Tinha umas caixas, né? Quando eu comprei PC, quando eu comprei fone, essas coisas, eu guardo as caixas deles, né? A minha cabeça era tipo, ah, se eu for vender algum dia, eu já tenho a caixa, né? Aquela. Não vou falar a mentalidade do que, porque vocês vão interpretar errado. Enfim, tô futricando. Futricando nas caixas, tô futricando, futricando Quando é fé, mano, eu descobri que eu tenho um teclado E um mouse e reserva E eu nem lembrava, mano Mano, quando você não lembra dessas coisas e tem lá Com certeza eu guardei pensando, pô, pá É pra reserva no futuro, né Eu devo ter ganhado da Logitech, mas eu não lembrava, mano Aí o caralho, tem um mouse e um teclado ali Então, mano, é sem dó Eu vou, pá, metralhar esse teclado aqui sem dó Qualquer coisa tem outro ali, ó oh, Tem que tirar o ward aqui, paizão Mas vocês estão mó agressivos no mid, que doideira, que doideira Aí, galerinha do canal do YouTube! Ah, se dei reset por quê, velho? Matou o Boa. Dois por um tá valendo. Caralho, mano. Que energia desse cara dá mó dano, mano. No talento, Vitão. Que esse cara te dá win, tá, mano? No talento, Vitão. E eu sei que você é um cara brabo, mano. Dá pra ver no jeito que você clica que você é brabo. Ziquei ele. Mano, o dragão vem segue, galera, é a alma, hein, mano Eles, Os dois times vai dar tudo pra pegar isso aqui, velho <SILENCIO> errei o W pela parede Boa, Zé. é isso, garoto Você pega, né, Jax? Bom, nós podemos pegar alma e Baron, hein, mano Eu prefiro garantir o dragão, mano Porque vai que a Fiora faz um V9 no Baron, né, mano Só faz o Drake e é tudo nós. Palavras também. Ó, a Fiora aqui, ele acha que ninguém viu ele, mano. Caralho, é muito forte, velho. O cara tanca e dá dano. Cadê o hein, Kindred? o Baron, mano. O Victor tem TP. É só ir Baron. Dá rosinha? Ah, porra. Trolei, trolei, trolei. Era brincadeira. Se nós perder a luta aqui, nós perdemos o jogo. Olha a Fiora lá. Trampando em casa com a LVzinha do QD Nada melhor que isso Por que, que você acha que tinha medo de perguntar, bruxa Doideira, né, mano? Mas é assim mesmo, né, mano? Infelizmente Ou felizmente, sei lá Pra base, eu Bem jogado, hein, galera? Vambora, mano Será que dá pra fazer Q mais Zônia no Kong? Olha lá Primeira vitória, mano <coughs> Bora Coisa linda